E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Marco E a gente vai iniciar aqui mais um vídeo da série de Left 4 Dead 2 Se você tá gostando do, dos meus vídeos, é o seguinte cara, considere passar lá na minha Twitch E mandar aquele maravilhoso Pix <risos> Valeu Já estamos aqui no último capítulo da campanha Shopping da Morte Shopping da Morte, capítulo 4, Saguão Personagem... Elis, meu personagem preferido. Galera. A gente saiu do hotel. A gente chegou na rua. A gente passou pelo shopping. E agora a gente tá no saguão. Porra, a gente teve um monte de dificuldade. Teve um monte de coisas engraçadas. Pegamos armas da hora. Tivemos aprendizado. Tivemos uns desacertos... Mas, ainda assim, o jogo tá divertido pra caramba. Tá ou não tá? Porra, tá da hora. O gráfico pode não estar tá dos maiores. O desempenho do notebook pode <risos> tá entre os piores. Mas, sorriso no rosto é o que importa. É isso. Essa foi a mensagem... Do Coach Marco pra vocês. Para mais mensagens do Coach Marco, depositem um Pix de 50 reais na minha live da Twitch. Who the hell Jimmy Gibbs Jr.? <risos> Just the best stock car racer of all time. Try reading a book sometime. I'm getting sick of looking at this guy's face. Well, trust me, in these parts, he's as famous as Elvis or Savannah held my tongue. But you do not belittle Jimmy Gibbs Jr. That man is the pride of Georgia. We ready? Eu acho que eles estão falando desse Jimmy Gibbs Jr aqui, ó. Um spoiler, a gente vai fugir num carro de corrida, assim eu já joguei isso aqui. E eu lembro muito bem. Mano, é simplesmente esse... Esse episódio aqui vai ser maravilhoso, cara. É isso. Estamos armados. M16. Uma única pistol. E é o que a gente tem pra hoje. Temos uns ondas ali. Já foi de base, isso? Tu tá andando depois de um... Tomar um tirão. Nossa, parece que eles cada episódio fica mais forte, gente. Jogo desafiador, tá? Extremamente desafiador. Cada fase que passa, o zumbi fica mais forte. O Rochelle passou na frente. Pra meu mim, dia. ela tinha tomado. Cadê? Meu meu dia. Dia. Aqui, ó. Nossa, a pirula toda mijada. Oh, Nossa, eu fiquei perdido. Oi, o caçador. Oh my god, e um jockey, cara. Gente. Poxa, fomos encurralados no banheiro e eu fui o felizardo que foi premiado. É o seguinte: vamos deixar desse ser vacilão. Ó, oh. o oh, Bunny Hoops. Ó, oh, ó, oh. Bunny Hoops. Ó, ó, ó. Bunny Hoops, cara. Já tô zoando, não tem banho roupa nesse jogo. Man, this is this is awful. Olha lá o carro que a gente vai ter que pegar. Reloading! E eu sei que a gente tem que economizar a munição do, do fuzil, tá? Tem que economizar porque ali tá foda. Se eu não me engano, naquela cabana ali tem reposição de, de munição. Mas, lógico, temos que tomar cuidado. Tudo barricado aqui. Não dá pra passar. Ai, pessoal. Pessoal. Esse é o elevador da cutscene do jogo. Bora tomar café. up. Você poster? Diz que você pode sua com Jimmy Agora o que temos que fazer é encontrar e e eu vou Bem, minha mall. Right, ser oh, eu vou ser o motorista e o Nick me elogiou. ele me chamou de Little Guy. Guys, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Cara, eles estão brotando. Reload. E agora, gente, o que eu vou fazer? Parece que não vai parar de vir. Parou? Parou. Eles saem dessas salas, mesmo elas estando barricadas, hein? É o spawn deles. Primeiro tanque. E eu aposto que na hora que eu colocar vai dar merda. Bora, galera. Fica aqui. Tem várias armas, tem munição, tem HP, né? Vida. É só a gente ficar aqui que dá pra segurar eles. Só tem duas entradas que os zumbis atacam. Opa! isso aí, gente. Aqui a gente pode abusar da munição. Ainda bem. Bom. Eu não sei se os zumbis param de vir. Eu acho que eles... Tem uma hora que eles dão uma folga. Como eu só tô com NPCs aqui, eu não quero arriscar Ah, ficar sem munição Sem vida, quer dizer Porque munição aqui é infinita Isso aqui dá munição infinita Ó, acalmou Então agora a gente vem É isso, pessoal A gente vem Cata a gasolina Aí a gente Puta que pariu, vai dar merda isso aqui, né Pô, como é que eu largo isso aqui, gente? Ataque iminente. Vem pra cá, galera. Vem pra cá. Eu cuido da parte daqui que Escuta de lá. É bem de boa. Vira só? Dá para, para segurar, dá para segurar. Não precisa de pânico. We don't need panic. Ajuda aí, eu, ajuda galera, ajuda. Caralho, deitei. Minit. Jockey. E Wach. Cacete, mano. Caramba, caras. Que merda, hein? Nossa, o put tá lá embaixo. Um grandalhão. Cara, eu tenho que salvar meu próprio traseiro aqui, velho. Eu morri, gente. Caralho, fomos destroçados aqui, viado. Não. Não, caralho, música triste do Naruto. Eu vou cortar e quando chegar lá A gente tá de volta Galera, tamo de volta Eu peço desculpas Porque a minha tela tava bugada tá É porque para esse para esse jogo, eu coloco a minha resolução Melhorada ao máximo Aí eu acabei Deixando mal configurado Da última vez que eu joguei Quantos zumbi, gente, na moral. Reloading here. Reloading. É o seguinte, olha o que que Peguei aqui a gasosa. aqui. Munição. Agora a gente sobe. Vamos sair tacando gasolina lá pra baixo. É mais easy, né? Taca lá embaixo. Taca lá embaixo. Deixa os zumbis aí de boa. Ó. Oh, taca lá embaixo. Taca lá embaixo. Vamos tentar evitar. Vamos tentar evitar ficar junto paradinho. Galera, fudeu aqui bem. Taca lá embaixo. Careful, smoker. Vamos fumar cinco aqui perto. Não tem nada aqui. Tem um ataque vindo por onde, gente? Eu sei que eu não vou ficar parado. Eu não vou ficar parado, cara. Que isso, gente? Mas tá muita ação nesse jogo, cara. Eu acho que já deu, né? Oh! Uh! Ai, morri, gente. Me ajuda. Me ajuda, time. Fomos mal, fomos mal. não foi tão ruim, cara. Mas eu realmente achei que ia morrer. Ai, meu Deus. Pegou, pegou alguém. Caralho, acabou a munição do, do, do meu m 16 Gente, que coisa tensa é essa, cara? Eu vou ter que correr. Eu tenho que pegar a munição, cara. Galera, estamos cercados. Reload, cuspidoura. Ave Maria, Little Guy. Meu amigo. Sai, sai, sai, sai, sai, sai! Gente, tá osso, viu? Oh, não, eu detonei uma gasosa. Guys, vocês vão ter que segurar essa... Vocês vão ter que segurar a onda, cara. Senão a gente vai detonar essa gasolina. Um. Dois. Três. Três. Eu não vou curar eles, eles podem se curar sozinhos. Eu vou ficar focado nisso aqui, cara, na moral. Tem munição aqui, ó, tem vida pra cacete. Vamos aproveitar enquanto eles não chegaram. Seguindo, galera, eu não vou atirar no Joker com medo de acertar eles. É melhor eu ficar atirando no, nos zumbis que estão chegando. Enfim, falta três. Nossa, cara. lá vem mais um ataque. Vou pegar munição. Peguei munição. Tem um gofo, cara Matei Cara, esse caçador Ele não é zumbi, mano Na moral Caçador é um arrombado. Ele é humano, essa merda. Ele é, ele é inteligente demais, cara. E o bicho é, é super humano. Fumaça, assim, Vai me pegar. Um mais pode fazer. it. 5-5-6 é, é muito top, mano, na moral. Ah, oh, nossa, eu amo 5 5 6, 6, cara. É isso? Um tanque. Cadê o tanque? Cadê o tanque? Escapamos, galera. Meu Deus, que apreensão. Pega o café. Os sobreviventes escaparam. Sobreviventes. Nick como ele mesmo. Coach como ele mesmo. Rochelle como ela mesma. Busco solteiros como eles. Haha. <risos> É isso, guys Conseguimos, cara Conseguimos Que delícia, cara Puts Manos Like Comentário E passa na minha Twitch Pra você chegar E mandar aquele pix gostoso Valeu, fui Até a próxima Vamos lá dar o briefing do próximo episódio Tem que fazer o briefing, né, cara pelo amor de Deus. Ó. Briefing do próximo episódio. Realismo. Um jogador. Campanha. A passagem. Capítulo. Ó, tem, a passagem vai ter três capítulos. Margem do Rio, Subsolo e Porto. A gente vai jogar. Vai ser os mesmos personagens. Nick Rochelle Cote, Ellis e lógico você o Ellis. Valeu galera, obrigado de coração para você que está acompanhando até aqui e tchau.